Neste vídeo eu vou te revelar o meu sistema que gerou mais de 290 mil reais em 5 meses com apenas 2 horas de trabalho de forma totalmente gratuita e automática na internet. Olá, eu sou o Nicolas Fernandes e o que eu vou te mostrar é o passo a passo simples e prático que qualquer pessoa pode implementar para ganhar dinheiro na internet, o método que eu vou te mostrar é o que eu faço que me permite trabalhar em casa ou em qualquer lugar do mundo, trabalhando de uma a duas horas por dia, que me permite ganhar mais de mil reais todos os dias. Eu era exatamente igual a você, não sabia nada de internet e não tinha dinheiro. Na verdade, antes de aprender o que eu vou te mostrar, eu estava devendo dinheiro no banco. E depois que eu comecei a aplicar esse novo método, eu vivo uma vida plena com liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica, porque meu negócio online está rodando 24 horas por dia no automático. Mas atenção, o que eu vou te falar aqui não é nenhum esquema de pirâmide, golpe ou qualquer tipo de fraude que você encontra por aí. O método que eu vou te mostrar já foi testado e validado por mais de 3 mil pessoas, inclusive por pessoas que mal sabiam ligar o computador e que hoje ganham dinheiro de forma sustentável sem ter que investir um real. Olha como o meu aluno José escreveu para mim. Para cima, módulo 11 bem aplicado com sucesso. Promete R$ 500 reais por dia no curso, se bem aplicado. Mas fiz 1.200. Está aqui os resultados dele no dia 15 de agosto. Fez R$ 1.219 em um único dia. Tem o Daniel também que escreveu para mim. Muito feliz com esses resultados com 10 dias no negócio. Obrigado a todo o suporte do D7D. E aos amigos e amigas quero deixar uma mensagem. Não desistam. Se for para desistir, desista de ser fraco. Está aqui os resultados dele de R$ reais Tem também o Alan que teve o ganho aí nos últimos sete dias de R$ 1.174 reais. e ele escreveu aqui embaixo, desafio sete dias cumprido também. Tem também o Thiago aqui que escreveu bom dia, acordar e ver mais uma venda concluída. Obrigado, Nicolas Fernandes, eu apliquei tudo que está dando certo, todo dia uma venda quase. Obrigado, Deus gratidão e aqui tá os resultados deles de 102 reais que ele fez. Tem o Lucas também que escreveu para mim, estava jogando futebol de repente uma notificação era a primeira venda marcando o início de uma nova fase da minha vida e tá aqui a venda dele de 76 reais que ele escreveu lá no suporte. Tem também o Marcos que falou assim ó desafio de sete dias e postou os resultados dele em sete dias trabalhando pela internet. 973 reais e 59 centavos. Esse novo método garante ganhos mesmo quando estiver dormindo. Logo adiante eu vou te mostrar o porquê que isso é possível. Vem para a tela do meu computador que eu vou mostrar meus resultados. Então vamos lá pessoal, estou aqui na plataforma Hotmart, tá? Aqui, ó, eu sou o Nicolas Fernandes da Conceição. Vou dar uma atualizada aqui na página para vocês verem que é uma página real, tá? Então eu vou mostrar os meus ganhos para vocês aqui na Hotmart, tudo bem? Bom, a gente está em, no mês 10 tá? a gente está em outubro e até agora dia 24 a hoje eu fiz 500 reais ontem foi 1.400 dia 23 de outubro de 2019 22 fiz 1.800 e nesse mês até agora eu fiz 30.483 reais tá? e eu vou mostrar os resultados desde o início para vocês aqui na hotmart eu vou voltar para janeiro aqui desse ano em janeiro dia 1º de janeiro até o dia 30 de janeiro aqui quer ver? até tá o dia 31 eu vou aplicar os filtros e vocês vão ver que não teve muitos resultados. Ó. Eu fiz mil reais em janeiro, tá vendo? Mil reais e 18 centavos. Só isso com a Hotmart. Porque eu ficava tentando fazer uma venda ou outra por conta e acabava não conseguindo ter resultado. Eu vou colocar agora em fevereiro aqui pra vocês. Dia 1 de fevereiro, dia 28 de fevereiro. E vou aplicar os filtros. Ó, Dia 1 de fevereiro foi até menor o resultado. R$ 844 reais na Hotmart. Eu vou colocar agora para março, tá? De 31 de março até o dia 1 E em março eu fiz R$ reais aqui, ó, tá vendo? Vários dias com zero vendas. Eu ficava tentando por conta e em abril, que eu comecei a usar um método, um método novo, um método que eu criei. E aí eu comecei a gerar resultados. Na verdade, eu trouxe esse método aqui de Americanos, comecei a aplicar aqui e comecei a gerar resultados. Ó, pra você ver, no mês de abril, né? Abril que eu falei aqui pra vocês, isso, no mês 4, eu já fiz um faturamento de R$4.800, tá vendo? Teve um dia aqui, no dia 24, que eu fiz R$1.600, é o valor que eu mais o valor que eu fiz no mês inteiro de janeiro, tá? Então já comecei a aumentar os resultados. Aí em maio, dia 31 de maio, eu comecei a aplicar com força a estratégia, eu comecei a fazer acontecer mesmo. E aí, pra minha surpresa, eu fiz 20 mil reais em maio, tá vendo? Vários, todos os dias praticamente vendendo. Ó. Teve um dia aqui, dia 30 de maio, eu fiz 4.800 reais no dia, tá? para vocês terem uma ideia da força que é, que tem esse método. Ó, em junho, dia 30 de junho, dia 1 de junho, dia 30 de junho, de 20 mil eu dei um salto para R$ 45.700, tá vendo? Então tem vários dias aqui, ó, dia 13, pico de vendas de R$ 4.600, dia 6, R$ 3.800, dia 20, R$ e aí a gente vai para o mês 7 agora, para julho, dia 1 de julho ao dia 31 de julho. Aplicar filtros no mês 7, vocês podem estar tá vendo aqui, eu fiz 51 R$ 51.700 os resultados só vem aumentando desde que eu comecei a aplicar essa técnica nova esse método novo tá então vou ver em agosto agora um de agosto dia 31 de agosto eu vou aplicar os filtros em agosto aumentou ainda mais eu fiz 80 mil reais aqui ó. só no mês de agosto ó. teve um dia que eu dei um pico de 5.200 reais em vendas e se vocês verem aqui ó, agora eu vou pegar os resultados desde o início desse mês desde janeiro até agora e de janeiro até o mês 10, tá? que é o mês que a gente tá até outubro, dia 24 de outubro, e vou aplicar o filtro para ver quantos foram os meus ganhos, tá bom? De janeiro até agora, ó, vocês podem ver que começou baixo e começou a aumentar as vendas, tá vendo? De janeiro até agora eu fiz 292.544,36. ganhos trabalhando pela internet, duas horas por dia, pelo meu celular. Você também pode conseguir atingir esses resultados, só precisa replicar o passo a passo que eu sigo de forma simples. Isso não vai tomar muito do seu tempo, você só precisa ter disposição e um celular com conexão de internet, podendo começar a faturar com apenas 30 minutos do seu dia. Isso funciona mesmo para pessoas que não têm tempo e dinheiro disponível, mas que necessitam gerar uma renda de forma rápida, fazendo com que a internet trabalhe 24 horas por dia para você. Vou te explicar como tudo isso funciona. Hoje na internet são vendidos dois tipos de produtos, produtos digitais e produtos físicos. Produtos digitais são conteúdos em formato digital, que contém informações e toda a entrega é feita online. Os produtos digitais que são mais comercializados atualmente são treinamentos em videoaulas, cursos, ebooks, palestras em vídeo, apostilas e softwares. E os produtos físicos são todos os produtos que você já conhece e consome, como suplementos, relógios, canetas, ou seja, produtos que você irá receber na sua casa, ao contrário de produtos digitais que você recebe 100% online. Para te dar um exemplo sobre produtos digitais, existem cursos que ensinam a falar inglês. Um ótimo professor de inglês criou um curso com aulas práticas para aprender inglês e vende esse curso na internet. Se você tem um amigo que gostaria de aprender a falar inglês, você pode indicar esse curso para ele e assim que ele comprar o curso, você ganha uma comissão. As comissões são em média de 50%, ou seja, se o curso de inglês custa 400 reais, você ganha 200 reais só por ter indicado ele. Existem vários tipos de cursos disponíveis para vender na internet. Por exemplo, receitas para emagrecer, como conquistar uma mulher, como ter um casamento saudável, como educar seus filhos, como ganhar músculos e vários outros. Toda vez que você indicar um produto para alguém, você ganha uma ótima comissão. As comissões variam de 50% a 85%. Isso é possível porque para se ter um produto online, os custos são muito baixos e isso possibilita que os donos dos produtos te dê altas comissões. Hoje, mais de 116 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil. A internet te possibilita alcançar e vender para milhões de pessoas sem mesmo sair de casa, coisa que não seria possível em negócio físico, por exemplo. A vantagem de trabalhar na internet é que você pode ganhar altas comissões e o jeito que eu vou te ensinar, você não precisa se preocupar com nenhuma parte do processo. Exemplo, estoque, entrega e o principal. Não se preocupar em como vai receber as comissões, pois através da internet você consegue receber de forma automática pelas plataformas e o dinheiro vai direto para sua conta. Se você está vendo esse vídeo, você está no lugar certo e na hora certa, pois esse mercado vem crescendo muito no Brasil e vai explodir nos próximos anos. Então você está pegando o início e tendo a oportunidade oportunidade de ser um dos primeiros nesse mercado isso te dá uma grande vantagem o que eu vou te ensinar você não precisa ser um expert em internet não precisa conhecer nada sobre o marketing digital e não precisa ficar horas e horas à frente do computador vou te ensinar como obter sucesso na internet vendendo todos os dias como afiliado você acessar a tela do meu computador e te mostrar como funciona bom agora a gente está aqui na plataforma monetize e aqui a gente tem diversos produtos, tanto digitais quanto físicos, tá? E se a gente vê aqui, ó, tem esse curso aqui que é Diabetes Controladas, que é de um doutor, que ele ensina como você controlar diabetes através da alimentação. O custo dele é 297 reais e você ganha 145 reais de comissão. Agora imagina que você faça uma venda desse produto por dia e ganhe 145 reais por venda. Se você fizer 30 vendas dele no mês você vai ganhar 4.352 reais e é muito tranquilo você fazer uma venda por dia de um produto desse. Tá? Agora a gente vai ver produto físico aqui também, tem diversos produtos físicos aqui. Eu vou dar exemplo para você desse produto aqui que é um emagrecedor, ó, que chama Body Fit Caps. O preço dele está entre 177 a R$500, R$497. Você pode ganhar até R$184 por venda, Imagina você faz uma venda desse produto físico aqui ó, e ganha R$184,68, uma venda por dia você vai ganhar 5.540 no mês vendendo um produto desse por dia. Eu sei que você está pensando que não tem esse tanto de pessoas para indicar os produtos, e está com dúvidas se vai conseguir. Mas é aí que entra a grande sacada do marketing digital. A gente tem robôs automáticos que trabalham 24 horas por dia, atraindo milhares de pessoas para comprar de você. Com esses robôs você não vai se preocupar em ter que encontrar pessoas, porque ele vai atrás das pessoas certas, que querem comprar o produto que você está oferecendo. Enquanto eles fazem todo o trabalho duro, você pode se dedicar em fazer outras atividades. É por isso que hoje eu tenho liberdade de tempo, porque hoje eu tenho robôs que trabalham para mim 24 horas por dia e me gera 10, 15, 50 vendas todos os dias. Você também pode vender assim todos os dias. Só vai depender da sua dedicação e do método que você for utilizar. Confesso que tem dias que eu nem trabalho. Como eu acabei de te mostrar, existem diversos tipos de produtos com diversos valores de comissões. Hoje para mim é comum eu ganhar dinheiro enquanto durmo e acordar com pelo menos mil reais na minha conta. Agora imagina você acordar todos os dias com mil reais na sua conta. Imagina você ter tempo e dinheiro para fazer o que quiser. Imagina você conseguir ganhar mais do que você consegue gastar e conseguir trabalhar de onde você quiser. Isso tudo é possível porque uma vez feito, funciona no piloto automático. Você terá somente o trabalho inicial de programar a automação com poucos cliques. É muito simples de se aplicar. Leva em torno de 30 minutos. Depois que você efetuar o trabalho passo a passo, é só relaxar e começar a realizar vendas todos os dias. É tão simples de fazer que até uma criança de 10 anos conseguiria entender. Acredito que agora você tenha entendido a oportunidade que está em suas mãos, que é o marketing de afiliados. Eu afirmo com certeza que esse é o negócio que te gera o retorno mais rápido hoje em dia. Ganhar dinheiro na internet é bem simples, mas não é fácil. É simples porque uma vez que você tem os passos corretos para seguir, você consegue ganhar muito dinheiro. Mas não é fácil porque você precisa seguir esses passos. E é preciso se dedicar para conseguir automatizar seus ganhos. A forma que eu vou te ensinar funciona porque com ele você consegue construir uma estrutura sólida que vende no piloto automático de forma rápida e simplificada. Tudo isso graças ao método único e exclusivo que eu criei chamado D7D. Em seguida eu vou te explicar como funciona esse poderoso método. Para você vender todos os dias na internet, é preciso três simples pilares. O primeiro pilar é você ter um bom produto para vender. Na Hotmart ou na Monetize, por exemplo, existem vários produtos que são bons e vendem muito. O segundo pilar é você ter um público interessado naquele produto. E para atrair o público, você pode usar as estratégias automáticas ou manuais nas redes sociais. Para fazer isso, existe uma estratégia pouco conhecida que funciona de forma instantânea. O terceiro pilar é você conseguir vender para o público interessado. É aqui que está o pulo do gato que 99% das pessoas não sabe fazer. Mas sim, você vai aprender essas estratégias secretas. Olha, eu sei que você quer saber mais sobre como isso funciona. Só que até agora, isso é o máximo que eu consigo te entregar nesse curto espaço de tempo. Afinal, o nosso tempo é limitado. Assim como eu te disse no começo do vídeo, que seria uma apresentação que não iria tomar muito do seu tempo, se eu tentasse te dar todo o passo a passo de como eu faço, a gente ficaria aqui por horas ou até dias. Então, para você que quer dar um passo adiante e ir além, que quer se aprofundar mais no assunto e aprender definitivamente como trabalhar em casa através da internet, de forma simples e objetiva, investindo apenas duas horas do seu tempo ou menos, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu criei um curso totalmente online, simplificado, direto ao ponto, clique a clique, passo a passo, para dar a oportunidade a mais pessoas, ter liberdade de tempo, liberdade de dinheiro para trabalhar com algo que realmente seja prazeroso e lucrativo. Essa liberdade eu conquistei trabalhando apenas duas horas por dia. É exatamente isso você precisará apenas de 2 horas ou menos do seu tempo. O método que eu criei é baseado no princípio de Pareto 80-20. Isso significa que eu e meus alunos utilizamos apenas 20% do esforço para gerar 80% de resultado. Eu vou literalmente pegar na sua mão e te guiar nesse processo, mostrando o exato passo a passo que eu fiz com base na estratégia que eu desenvolvi e adaptei para que você também conquiste altos ganhos. O treinamento que eu desenvolvi se chama Método Desafio de 7 Dias, cujo objetivo é ensinar pessoas como você que chegou até aqui, Aqui, e que são realmente comprometidas a literalmente mudar de vida e construir seu negócio digital do absoluto zero. Mesmo que você seja um completo iniciante ou que não tenha nenhuma afinidade com tecnologia, computador, internet e informática. Esse método foi criado para você que é iniciante e quer começar a ganhar seus primeiros R$ reais em apenas 7 dias, o mais rápido possível. O que eu vou te ensinar é o melhor sistema de ganhos rápidos que existe hoje no Brasil. Eu criei esse sistema para você que está desempregado em busca de uma fonte de renda o mais rápido possível, para você que não aguenta mais trabalhar para os outros e não quer mais ficar preso todo dia na empresa se matando de trabalhar para no fim do mês receber um salário injusto que mal dá para pagar as contas. Para você que já conhece você conhece o mercado e já atua como afiliado e quer conseguir aumentar seus resultados para você que já tentou de tudo e ainda não tem resultados sólidos o método desafio de 7 dias além de um curso poderoso é uma comunidade vip de pessoas que fazem acontecer e você vai fazer parte dela você não precisa ser um expert em nada você vai definitivamente aprender a realizar vendas diárias através da internet seguindo o meu passo a passo aula por aula clique a clique direto ao ponto, com uma estratégia inovadora, sigilosa e simples de aplicar. Você vai fazer parte da elite da nova geração de afiliados, estratégias essas que somente eu e meus alunos têm acesso. Se você seguir o que eu ensino, é praticamente impossível você não ter resultado. E eu te falo isso com total convicção, porque foi exatamente isso que mudou a minha vida e é a forma como eu venho ajudando centenas de pessoas a não só obter uma renda extra, mas também construir um negócio lucrativo na internet. Continua comigo que eu vou te explicar melhor como funciona. O curso Desafio de 7 Dias é 100% online e está estruturado em 11 módulos e mais 4 super bônus exclusivos, direto ao ponto para você seguir o passo a passo. Você vai aprender as estratégias mais eficientes e sustentáveis para ganhar dinheiro online e construir um verdadeiro ativo na internet que te gera renda no piloto automático após implementado. Eu vou te ensinar o passo a passo para construir um negócio sustentável e que te gera renda passiva, ou seja, sem precisar ficar correndo atrás do cliente, pois a forma que eu ensino através do meu método e da minha estratégia, os robôs automatizados fazem todo esse trabalho duro para você. Eu vou te revelar o segredo por trás do método desafio de 7 dias. Esse é o um método que eu desenvolvi e guardei as 7 chaves durante todo esse tempo e foi graças a esse método que eu realmente comecei a escalar meu negócio e faturar muito. Nele você vai aprender o que há de mais inovador para fazer vendas na internet de forma consistente através do método desafio de 7 dias. Você será capaz de identificar produtos que vão te gerar muitas vendas sem ter concorrência, zero disputa, somente você nadando de braçada num oceano azul. Vou te ensinar como atrair o público interessado no seu produto com poucos cliques, deixando no piloto automático depois de programar o robô. Uma vez que você atraiu a pessoa para dentro da sua estrutura, eu vou te ensinar a escrever um conjunto de palavras que vai praticamente hipnotizar o cliente e direcioná-lo até a compra com mais facilidade e velocidade. Isso vai acontecer porque eu vou te ensinar uma técnica testada e aprovada por neurocientistas americanos que vai literalmente desarmar o cérebro da pessoa, fazendo com que seja praticamente impossível ela não comprar. O curso é entregue totalmente online através de uma plataforma exclusiva, onde você vai receber os seus dados de acesso ao portal de aluno. Lá você terá acesso a todos os conteúdos divididos em módulos com videoaulas passo a passo, clique a clique. Pode ficar super tranquilo, pois as aulas são muito intuitivas e direto ao ponto. Ele é estruturado para que você aprenda e aplique e comece a fazer suas vendas de forma consistente ainda hoje. O mais legal disso é que você pode acompanhar os vídeos nos dias e horários que quiser. O curso é totalmente flexível para que você possa adaptar ele à sua rotina, seus horários, sua vida pessoal e o acesso está liberado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 2 anos. Assim você aprende de forma fácil, podendo acessar o computador, smartphone ou tablet. Pode ver e rever os conteúdos a qualquer momento. Eu vou te mostrar o passo a passo, tudo o que você tem que fazer, não tem como dar errado. É só você seguir todas as minhas orientações e colocar o método em prática. E para te mostrar que eu estou realmente comprometido com você e que meu foco é absolutamente fazer com que você tenha resultados, eu resolvi criar alguns bônus especiais para você, que custaria 4 mil reais se eu fosse vender separados. Bônus 1. Método EAI. O método EAI é dividido em três pontos chaves. Eu vou te ensinar a explorá-lo e identificar produtos que sejam escaláveis, que tenha algo novo e que sejam inexplorados. Posso te garantir que ter acesso a essa informação vai fazer você se destacar dentre os demais. Você vai achar produtos poucos explorados que tenham um alto potencial. Isso vai fazer com que você nade de braçada nas vendas e te fazer ganhar muito dinheiro. Só esse bônus custa R$ 997 reais e será entregue totalmente de graça para você. Bônus 2. Comunidade secreta mais suporte personalizado. Você também vai ter acesso à comunidade D7D nossa comunidade secreta no Facebook, exclusiva para alunos. Que é um local onde todos os alunos podem conversar, trocar experiências sobre o curso, se conhecer, compartilhar seus resultados e ajudar uns aos outros. E é claro, isso com todo o meu acompanhamento. A comunidade é moderada por mim e por minha equipe. Nela você terá acesso único e exclusivo uma vez por mês a uma mentoria ao vivo minha, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas e o custo para participar dessa comunidade secreta mais suporte personalizado é de R$ 997. Reais. Uma mentoria de uma hora comigo não sai por menos de R$ 1.000, mas hoje vai sair de graça para você. Faço isso porque eu sei a diferença que isso faz. Eu não tive nenhum suporte e nenhum acompanhamento de perto para me ajudar no começo da minha caminhada. Bônus 3. Como criar um blog. Nesse bônus você vai aprender a como criar um blog do zero com poucos cliques. Isso é opcional, mas pode ser útil para você futuramente. Você pode até mesmo criar sites para pequenos negócios na sua cidade e vender cada site por mil reais caso queira. Ou seja, pode ser mais uma fonte de renda para você. Esse bônus tem um custo de 297 reais e também será entregue grátis para você. Bônus 4. Automação. Você vai aprender a como automatizar os processos para atrair milhares de pessoas para o produto que você está vendendo e conseguir triplicar seus resultados de modo acelerado. E o melhor, os robôs trabalham para você. Esse bônus se fosse vendido à parte custaria R$ 750, reais, mas para você que está me assistindo até aqui, será entregue 100% grátis. Para você ter uma ideia, somente esses bônus que eu vou te dar de forma grátis vale R$ 4.041. E você não terá custo algum para receber. Agora você deve estar pensando: com certeza esse curso vai me custar uns R$ 5.000. Mas tem uma boa notícia para te dar. Não vai chegar nem perto desse valor. O curso Desafio de Sete Dias tem um custo de R$ 497,00, mas para você que está assistindo até aqui, eu preparei um super desconto de lançamento dessa segunda turma. Você tem agora a oportunidade de traçar uma nova história para a sua vida, traçar uma nova meta para sua carreira e se inscrever no meu curso Desafio de Sete Dias com investimento único que somente hoje está disponível de R$ 497,00 por apenas R$ 297,00. Então clique agora no botão abaixo e faça sua inscrição antes que o preço aumente. Talvez você esteja pensando assim, será que isso realmente vai funcionar para mim? Será que eu vou conseguir? E a resposta para isso é sim. 100% dos alunos que aplicam o método conseguem. E se você aplicar o passo a passo, você também vai conseguir. Agora você prefere continuar a sua realidade sem ganhar o quanto gostaria, tendo uma vida frustrada e sem perspectiva, ou prefere dar um passo adiante e investir em você, aprender a criar seu próprio negócio online de sucesso e mudar sua realidade para sempre. Agora imagina como seria a sua vida você ganhando 30 mil reais por mês e conseguir ter liberdade para viajar, sair e fazer o que quiser sem se preocupar com contas no fim do mês. Eu vivo isso e posso te dizer que é maravilhoso. Eu quero te proporcionar essa realidade também. Então clique agora no botão abaixo e faça sua inscrição no valor promocional. Obrigado por assistir até aqui e um grande abraço. Te vejo em breve na comunidade VIP. Tudo bom, galera? Eu me chamo José Cícero, eu tenho 20 anos, entrei para o marketing digital tem aproximadamente 4 meses e 12 dias. É, eu trabalhava dia após dia no Sol Quente, eu trabalhava para realizar o sonho dos outros e resolvi mudar. Eu queria muito trabalhar em casa, certo? Tinha muito interesse e eu resolvi entrar para o marketing digital começando da maneira certa, seguindo um método, uma estratégia passo a passo que realmente funciona. É, eu entrei para o Marketing Digital fazendo o curso Desafio de Sete Dias do Nicolas Fernandes, certo? Que é um curso que lhe ensina é, todo o passo a passo do absoluto zero a ganhar comissões online e realizar vendas todos os dias nas plataformas Hotmart e Monetize. É, eu vou mostrar para vocês aqui os meus resultados em 4 meses após fazer o curso Desafio de Sete Dias do Nicolas Fernandes. Pronto, galera, aqui está aberto minha plataforma da Hotmart, certo? É, Salve total, aqui. É, esses são meus resultados ao longo de quatro meses após fazer o curso Desafio de 7 do Nicolas Fernandes, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Total: foram R$ 12.919,00 em comissões. É, o que mais me ajudou no curso foi o módulo 11. O módulo 11 ele. Lhe ensina a gerar altos picos de vendas em um único dia. Como vocês podem ver aqui, 500 reais no dia, 600 reais no dia. E aqui foi 1.067 reais em um dia, aplicando o módulo 11 do curso Desafio de 7 Dias do Nicolas Fernandes. Então eu recomendo para quem deseja uma renda extra ou começar a trabalhar em casa e quiser começar da maneira certa, tendo resultados rápidos, eu indico o Desafio de 7 Dias do Nicolas Fernandes. Muito prazer a todos, eu me chamo Christopher, tenho 24 anos. Hoje eu sou empreendedor digital, graças ao Desafio de Sete Dias, o curso que foi desenvolvido pelo Nicolas Fernandes. E eu sou muito grato a ele por isso, tá? Eu conheço o mercado de afiliados é, pouco mais de um ano. E eu cometi a falha que muitas pessoas cometem, que é tentar conseguir sozinho, né? Minha primeira venda e talvez viver da internet e não obtive sucesso. Foi aonde eu decidi acreditar e investir no conhecimento no desafio dos sete dias. O curso, como o próprio nome diz, desafio dos sete dias, eles nos desafiam a conseguir os primeiros 700 reais em sete dias. E eu sou prova de que é totalmente possível conseguir, tá? Em uma semana eu consegui pouco mais de mil reais. Então, o que eu tenho a dizer aqui é que o curso realmente funciona se você... Tá na dúvida se vai fazer ou não, é o conselho que eu tenho pra te dar, tira essa dúvida do seu coração, tira esse medo do seu coração e invista em conhecimento, porque com toda certeza absoluta você vai ter o resultado se você seguir o passo a passo certinho que é ensinado no treinamento. E, cara, o ponto-chave desse treinamento pra mim é o módulo 11, né? onde ele te ensina a fazer vendas em massa, aí é onde a gente consegue tá ganhando aí 500, talvez mil reais por dia. Então, Nicolas, sou muito grato a você, muito obrigado mesmo. Seu treinamento, cara, tá mudando a minha vida. E o que eu tenho pra dizer é que se fosse hoje, conhecendo o treinamento como eu conheço, eu pagaria com toda certeza e tá muito barato pelo que ele pode proporcionar é, pra gente, tá? Então, muito obrigado, gratidão e que Deus abençoe muito a sua vida. Meu nome é Grael, tá? tenho 27 anos. Eu conheci o marketing digital através do curso Desafio de Sete Dias, sou estudante de Odonto, né? Aconteceu mais ou menos assim há uns 5 meses atrás, eu não tinha dinheiro para pagar mais nada dos meus materiais. Você sabe que é muito caro pagar esses materiais. Mas depois que eu conheci o Desafio de Sete Dias, conheci o Nicolas, né? A gente, ele trocou uma ideia comigo no, no privado ali, me ajudou mesmo. Tudo que eu tinha dúvida eu perguntava no grupo de suporte Ele me dava uma mão Tudo mudou, cara Tudo. Eu consegui ter dinheiro agora pra... pra pagar meus materiais, pra pagar minha faculdade E graças ao marketing digital Eu pude fazer viagens como essas aí Aí galera, desafio de 7 dias Obrigado, Nico? Caraca, módulo 11 É show Essa é a primeira de muitas viagens Através do marketing digital pelo É isso, gente É só ter coragem, tá? Só ter... Muita força de vontade, a primeira coisa que você tem que ter, porque é simples, é muito simples ganhar dinheiro com marketing digital, desde que você coloque em prática, tá? Só tenho a agradecer, vamos pra cima e é nóis! Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, eu moro no interior da Bahia, eu tenho uma pequena agência de, de publicidade e eu conheço marketing digital já faz uns dois a três anos, né? O mercado de afiliados em si eu conheci esse ano, é, em março, e através disso me despertou bastante interesse no mercado, e aí eu comecei a consumir bastante conteúdo, e aí, sem querer, eu acabei caindo no curso do Nicolas Fernandes, né? Conheci o curso do Nicolas Fernandes, que é o um Método de Desafio de 7 Dias, é, onde ele ensina a ter 700 reais em 7 dias, e também ele ensina do Absoluto Zero até o mais avançado, né? Que é para você ter esses picos. E. Eu consegui eu comprei o curso em uma semana, eu não fiz 700 reais, eu fiz 600 e pouquinho Quase 700 E eu não tinha feito ainda o módulo 11, né, que é onde o módulo que ensina a ter grandes picos né, Toda semana que você faz a estratégia, ele ensina a ter é, picos muito altos E depois que eu comecei a aplicar essa estratégia do módulo 11 é, Sempre que eu aplico, eu tenho picos acima de 500, 600 reais Entendeu? Eu tô nesse curso já faz já três meses tem, tem dois meses e pouquinho que eu estou nesse curso eu consegui um pouquinho mais de R$ mil e cem reais, né, Só aplicando essas estratégias desse curso Entendeu? E sem dizer ainda que ele... O curso em si me ajudou bastante aqui na, na minha agência, né? Que eu consigo... É, as mesmas estratégias que ele ensina no curso Para vender produtos, infoprodutos Eu uso aqui com meus clientes também E eu consigo é, trazer bastante resultados para eles, né? E aí, acaba uma coisa agrega a outra, não é isso? Então, eu sou muito grato a Nicolas Fernandes a ter feito esse curso e também a ter é, mostrado o caminho exato, né? sem enrolação. Ele ensina direto ao ponto, vai na prática mesmo. E muito obrigado, Nicolas. E fica aí. Se você está pensando em comprar, se você está na dúvida, cara, vá para cima que dá certo. Deixa só você fazer o passo a passo que não tem erro beleza? Valeu, tamo junto, abraço. Fala galera, eu sou a Andressa Luiza, tenho 24 anos e conheci o mercado de afiliados numa fase complicada. É, eu estava terminando a faculdade de arquitetura e urbanismo e estava, digamos assim, sem uma perspectiva boa, né, de um bom emprego, qualidade de vida e por aí vai. É, foi o que eu pesquisei na internet, eu acho que isso acontece com muita gente, né, pesquisar na internet, como ganhar dinheiro online, e foi exatamente o que eu fiz, eu conheci o mercado, só que assim, eu, eu não sabia exatamente por onde começar, comecei a pesquisar no Google, Pai Google <risos> e YouTube, e não consegui é, ter o que eu queria, né, que era exatamente um, uma rota, digamos assim, e acabou que esse assunto caiu no esquecimento por algum tempo, Tempos depois, acho que alguns meses, alguém me apresentou o negócio, o desafio de sete dias e como eu sempre fui muito positiva nas coisas que eu faço, eu simplesmente acreditei, comprei o treinamento e comecei a fazer. Assim que eu comecei o treinamento, eu entendi que estava tudo nas minhas mãos, sabe? Eu estava com a faca e o queijo na mão e eu só precisava fazer o que tinha que ser feito. Comecei a fazer o que tinha que ser feito, segui o passo a passo certinho e no meu primeiro mês de negócio eu faturei mais de quatro mil reais apenas com o módulo 11 do treinamento. Então assim, se você está na dúvida, cara, corre, que enquanto você está pensando, tem pessoas é, caminhando né, é, em busca da realização dos sonhos e se realizando enquanto você está aí pensando. É, então aqui fica o meu agradecimento ao Nicolas Fernandes, muito obrigada é, pelo seu projeto, pelo seu propósito e ao Desafio de Sete Dias. E como a gente sempre diz, vamos pra cima! Fala galera, beleza? Meu nome é Caio, eu tenho 23 anos, sou advogado e eu vim aqui fazer o meu depoimento sobre o curso Desafio de Sete Dias do Nicolas Fernandes. Então, eu comecei no Marketing Digital em 2018, ano passado, e só que eu não tinha um passo a passo a seguir. Então, eu, eu comecei a fazer, mas eu não consegui nenhum resultado, não consegui fazer nenhuma venda. E agora, há dois meses e meio atrás, eu conheci o curso do Nicolas Fernandes e fiz o curso, paguei para ver, porque eu precisava de uma renda extra. E então, assim, o curso para mim foi excepcional. No meu primeiro mês, eu já consegui tirar mais de, de mil reais no meu primeiro mês, e isso eu fazia só nas horas vagas porque eu trabalho na advocacia é, nove horas por dia, então eu tinha o marketing apenas como uma renda extra e feito nas horas vagas. E o Nicolas, ele ensina tudo assim, no um passo a passo, ele mostra na tela do computador e na tela do celular o passo a passo de tudo, então assim, é basicamente você a gente copiar e colar o que ele está explicando. E ele dá um suporte muito bom, se você quiser mandar mensagem no WhatsApp, ele te atende. Então, assim, o curso para mim foi essencial e hoje eu consigo, mesmo trabalhando na advocacia, eu consigo tirar uma renda é, muito boa com o marketing. Então, esse é o meu, é meu depoimento. Abraço, galera. Até mais. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Valgineia Carvalho, tenho 21 anos. Falo aqui de Salvador, Bahia. Hoje eu vim contar um pouco para vocês minha experiência com marketing digital. Então, eu entrei para o Marketing Digital no mês de março de 2019. Entrei no mercado realmente sem saber como, como funcionava, não conseguia vender nada no início. Foi quando eu conheci o método Desafio de Sete Dias, que é um método que te ensina passo a passo a como faturar pela internet, a como realizar a venda todos os dias. E eu quero até agradecer ao Nicolas Fernandes, que é o criador desse método, por compartilhar, é, compartilhar esse conhecimento com a gente, certo? Queria agradecer e dizer que realmente vale a pena o investimento no curso. É, adquiri muito conhecimento através desse método. E hoje eu tenho uma renda extra através do marketing digital. Consigo faturar através desse mercado. E só tenho que dizer que é maravilhoso e que vale realmente o investimento. É, realmente vale a pena. É, o conteúdo do curso é muito bom é, principalmente o, o módulo 11 que é um módulo que te ensina realmente a como impulsionar suas vendas certo é, obrigado nicolas fernandes a todo o suporte do d7d é, só tenho a agradecer por tudo e vamos pra cima <risos> fala galera beleza meu nome é Horácio gustavo eu trabalho com marketing tal tá, alguns meses e vim contar pra vocês minha experiência no D7D, meu depoimento, né? Então, é, antes de adquirir o D7D, eu quebrava a cabeça, fiquei quebrando a cabeça por um tempão, tentando vender, e... só que infelizmente não é tão fácil assim, né? E eu peguei e resolvi arriscar, eu peguei e investi no treinamento. E cara, é, o treinamento me deu muito conhecimento, muito mesmo, quero até agradecer o Nicolas Fernandes, porque, cara, é, eu tô conseguindo vender todo dia, cara, graças ao curso, graças ao treinamento. E foi muito bom, cara, foi muito bom pra mim, porque é, o investimento que eu, que eu tive, eu já recuperei ele, sei lá, 10, 15 vezes, entendeu? E isso só no começo, cada vez só aumentando, só melhorando os resultados, graças ao curso, né, graças ao treinamento. E vou mostrar pra vocês aqui, eu já mais um pouco mais de 3 mil reais nesse pouco tempo que eu, tô, que eu tô no mercado, né, no marketing digital. Fiz até, realizei um saque ontem, bom demais que já pouco tempo, com um clique só, na verdade, já vem pra minha conta. E é isso aí, cara. Quero agradecer ao Nicolas Fernandes aí por ter, por ter criado esse curso, né, por ter dado esse conhecimento, assim, e, cara, que por mim valeria muito mais esse valor do investimento aí, tá pouco, em vista do que você pode ganhar se você aplicar direitinho. E é isso aí. Muito obrigado ao Nicolas aí, a turma do D7D, a todos os, os membros aí, né? E é isso aí, bora pra.